Uhum, uhum, mundo a lei da conspiração, além da elevação mas não vão conseguir não. Vão tentar, mas não vão conseguir não. Porque Cristo está comigo, ele me livra das garras do inimigo. Não irei correr nenhum perigo. Eu posso confiar em Jesus Cristo. Ele me chamou para fazer algo bonito. Hum, não conspiração, a lei da conspiração, além da Então, além da elevação São vários, vão tentar, mas não vão conseguir não Protegido e guiado por Deus Você tá sabendo, eu tô com os meus Todo dia eu só penso em dinheiro, E Sobre os meus, sou profeta e vi que a vitória prevaleceu. Tudo complicado, ou será que a é gente que tá complicando não se perca na ilusão? O mundo precisa de mais amor, então seja a salvação. Mudão da elevação, mudão da elevação. Mudão da elevação, mudão da elevação. Não nascemos em vão Dão da elevação Dão da elevação são. são.